O Giba preparou, mas eu a, a dinâmica eu conheço porque conheço as pessoas que estão. Então o Casé vai trabalhar bastante isso é, que eu estou falando nesse momento, né? E, e ele traz algumas imagens também aí que é interessante para quem não está em São Paulo. É, mas algumas capitais é um pouco parecida, né? E algumas cidades, Campinas, por exemplo, aqui no caso Campinas, Sorocaba, parece um pouquinho a parte industrial. Da cidade, mas o bairro da Lapa, a, a, na Zona Leste, ali Moca, é, até o Tatuapé, né, e indo para o ABC até Ribeirão Pires, né, e pegando ainda o final da linha férrea é, antes de chegar em Santos. Né. Também de sentido Jundiaí, toda essa margem da linha férrea, aí, é, vocês vão ver fábricas. É, hoje é, ruínas né, dessas fábricas abandonadas é, que foram construídas com essa mão de obra que o marechal Rondon foi buscar no interior do Brasil e assim foi o SPI em todo o Brasil tá? é, então o Cazé vai trabalhar mas é, esse não esse período mas ele trabalha muito essa a presença indígena hoje principalmente na cidade de São Paulo, né, fazendo esse, esse recorte desse período histórico. Então, o SPI, ele dura de 1910 até a FUNAI ser fundada. Né? E o SPI, toda a história dele é de denúncias, né? denúncias e que foi só denúncia mesmo. E a gente hoje só tem o registro, porque nunca era feito nada os militares que compunham o SPI e todos os seus servidores que é, tiravam indígenas das suas terras é, e vendia as terras para fazendeiros, né? é, saqueavam as terras também com exploração é, de minerais, é, principalmente o ouro. É, esses militares fizeram riqueza, né? algumas fortunas que a gente tem aí pessoas até hoje que descendem deles, né, os seus herdeiros estão aí até hoje, né, é, explorando e saqueando é, as terras indígenas, né, em cima do sofrimento dessas pessoas, né, desses seres humanos aí. Né. É, eu repito o tempo todo pessoas e humanos, que é para a gente passar né, a, a não Diferenciar indígena de outros grupos étnicos no mundo. Tá? Então, é, nós somos humanos, né, com todos os defeitos que a humanidade tem. Por isso, eu prefiro chamar de pessoas, todas essas pessoas. Eu não gosto de ficar. É, de um tempo para cá, eu tenho refletido muito, ficar falando todos esses indígenas, porque a gente tem indígena no mundo todo. Tá? A gente não tem indígena só nas Américas, a Europa também tem indígena. Então, não são é, os indígenas, são as pessoas. Isso é muito importante para a gente compreender, para a gente passar a ter uma outra relação né, é, no enfrentamento do colono capitalismo. Né. O colono capitalismo ele cresceu, né, o que rega e o que mantém ele vivo é a sangria que fazem em todo o planeta desses povos. Então, o povo indígena vai ter em todos os cantos, são povos ligados à terra e que sempre chega alguém para colonizar e expulsar essas pessoas daquele espaço ali. Né? E esse é um dos motivos que existem a guerra. Né? É só olhar para a Palestina. Né? É só olhar o que Israel está fazendo lá na Palestina há muito tempo já e nenhuma sanção. Né? Pelo contrário, Estados Unidos comprando arma é, daquele país sempre. Então, é, a história ela está toda relacionada. Né? Não existe nada que acontece nesse planeta isolado, não tem nada isolado. Né? Aqui é, não tem é, ninguém inocente. Não né? tem ninguém inocente, não tem nada isolado. Aqui. No final das contas, vai... Aí. Todo mundo queimar no mármore do inferno. <risos> Bom, voltando aí, deixando a, a, a revisão de lado, a gente chega em um período, né, que é o período da ditadura, é, quando o final do SPI começa todas as denúncias né, contra o SPI desses saques, dessas essas vendas, é, de fazendas, tira o indígena do território, olha só como é fácil. Né? O meu trabalho é, é ir localizar, é, proteger os indígenas. Então, como que eu protejo os indígenas? Tirando do território aonde eles vivem. Né? Ele sai do ter... é que Ele tem medo de trovão. Pode deixar ele entrar? É, deixa aí. Está tendo uns trovões, o Taiguara veio bater aqui chorando. Já está. Está com medo, né? Não chora, não. É normal o trovão, tá? é... Deixa eu pegar aqui o fio. Bom, então, é, o meu trabalho é proteger indígena. E proteger indígena de quem? Proteger indígena daquele que eu, do, que eu tiro o indígena do lugar que ele está e que eu venho da terra. Eu protejo o indígena do meu sócio. Eu protejo o indígena ou oh, do meu cliente. É um trabalho muito fácil. Olha a lógica do Estado brasileiro. Né? Eu protejo o indígena do meu cliente. Então, o SPI, ele sempre protegeu o indígena do cliente dele mesmo. E como que ele vai proteger o indígena? Olha, o fazendeiro vai vir te atacar aqui e vai te matar, indiozinho. Vem comigo que eu vou te levar para um lugar melhor. E aí o um lugar melhor ou era os confinamentos, como os campos de concentração. Tá? É como campo de concentração mesmo. A gente fica falando de aldeia, aldeia, aldeia. Não existe essa palavra e nem esse conceito em nenhuma língua indígena. Tá? Mais uma para anotar aí. Mas não fala fora daqui não, senão eu apanho. Né? Não existe. Aldeia é uma palavra portuguesa. Existe até um... Como que é o nome? É, é fado o nome daquele ritmo português? É fado, né Existe até um fado, que o título dele é Como é linda a minha aldeia. Falado com, cantado com aquele sotaque português que eu não consigo imitar é muito difícil. Não é como é linda a minha aldeia. É um fado. Uma música antiga aldeia, o é, um entendimento que, de compreensão de aldeia é, é o que o colonizador tem. Né? Que são confinamentos. Confinamento. Quem não conheceu nenhum campo de concentração é, nazista, né? e quem não conheceu a, a, a casa de detenção penitenciária lá no Carandiru também, né? vai no... em Dourados. Jaguapiru é o nome da aldeia lá, que é confinamento. Todos os caiuás chamam aquilo de confinamento. E o que tem de resultado interessante ali é que a maioria das retomadas feitas no Mato Grosso do Sul sai da Jaguapiru. Porque é um confinamento. É muita gente numa área pequena. Quem está na cidade de São Paulo, um outro confinamento é aquela terra indígena que é do tamanho de um campo de futebol, né? é um pouquinho menor que um campo de futebol, que tem ali no Jaraguá é outro confinamento. Hoje expandiram um pouco mais que teve retomada, mas que não é reconhecida pelo Estado. Né? e recente, o presidente falou que a FUNAI não era para dar assistência nenhuma às terras que não eram demarcadas, as terras que não eram é, é, tituladas, né? demarcadas, é, reconhecidas pelo Estado. Não era para a FUNAI dar nenhuma assistência para essa população que a maior parte da população indígena que vive em aldeias hoje, em contexto de aldeia, são indígenas que estão em terras que ainda não foram demarcadas. Né? Ou seja, não dá assistência a essas pessoas que não têm terra para plantar. Né? Como muita gente fala, ó, indígena tem que plantar mandioca, indígena tem que plantar batata doce. Plantar aonde, cara pálida? Plantar aonde? para não tem espaço para plantar, por exemplo. E é confinamento. Tá? Então, quem não conheceu nenhum campo nazista é, de confinamento, é, vai lá e vai conhecer. Né? E assim é em várias outras partes do Brasil. Então, é, o grande feito do Marechal Rondon foi criar, é, não só dele, né, mas a mando, o, o, o, ao seu comando, é, foram criar esses campos de confinamento. É, os jesuítas já criaram também, né, com a desculpa de estar tá protegendo é, os indígenas. Tem alguns missionários aí, né, que quando eu faço essa crítica, eles falam que se não fossem os jesuítas, a maior parte dos povos que aqui estão né, não existiam mais. E aí eu sou, nessa hora eu sou bem etnocento. Às vezes, é melhor não existir. É, para quem sobreviveu, para todos nós que estamos aqui, e para todas essas pessoas que vivem nas periferias do Brasil sem identidade, sem ter é, identidade étnica, né, sem ter a sua subjetividade é, íntegra, né, completa, é viver com dor o tempo todo, sem saber o que é. E aí contar aquela história que eu tenho uma avó pego a laço, que o laço nunca existiu. O que existiu foi estupro Violência. O que existiu foi é, degolar as pessoas, né? esquartejar as pessoas. Isso que existiu, o laço mesmo Verdade. se existiu foi muito pouco foi só algo engraçadinho aí querendo fazer história agredindo as mulheres mas era a, a, o estupro mesmo aqui né, é, legitimado por pela reforma pombalina né por, por uma lei de Pombal então a gente passa chega uma outra política pública que vai no lugar que foi, acho que é de 74, 73, né, a FUNAI foi criada, acho que é 73, 74, já teve o Estatuto do Índio. Né? É, tiveram outros Estatutos do Índio, inclusive tem um que, eu se não me engano, é de 49, que é melhor do que esse de 74. Né? Teve um outro, uma tentativa aí de fazer uma legislação de Proteção aos direitos indígenas, não, nem era tratado como direito dos povos indígenas, era uma proteção é, melhor do que o Estatuto do Índio, é, se eu não me engano é de 74 mesmo, a Lei 6001, é de 74. E a Funai é criado um pouquinho antes. Então, é, o pior que seja, hoje a gente fala que é, é ruim com a, FUNAI, com a Funai e pior sem ela. Né? Deixa a Funai aí como está. Mas esse estatuto do índio de 74, por exemplo, ele traz e ali aí próximo dele, né, foi surgindo outras leis. Né? Uma delas a gente estava tratando esses dias aqui na cidade porque aconteceu uma, um pouquinho antes do carnaval. Chegou um monte de molecada aqui na cidade indígena é, e tomaram todas. É né? carnaval, né? Carnaval tava chapado andando pela cidade aí, chapado, é, garotada, né? é, jovem se divertindo. E a população aqui falando: Ah, mas tem uma lei que é proibido vender cachaça para indígena, é uma lei da ditadura. Todo mundo pode comprar cachaça, ainda compra aquele corotinho. Eles não estavam tomando corote, não. Eles estavam tomando uma pinga que chama aqui de cataia. Eu vi ainda os parentes lá E ficaram aí uma... até esses dias, né? A minha turma falando, metendo pau. Metendo pau nos comerciantes também que venderam. ó, oh, está vendendo cachaça para indígenas. Que é a tutela. Por que é proibido vender para indígena? Não, a cachaça tinha que ser proibido de vender para todo mundo. É ruim para caramba a cerveja não, né? As cachaça é ruim para caramba, queima a garganta, queima. Nossa, é ruim. Mas é proibido vender para indígena. Todo mundo pode comprar, inclusive se o indígena chegar falando que não é indígena, né? Eu lá, lá lá no Mato Grosso do Sul, eu era o comprador, porque lá o comércio tinha tinha a na porta, proibido vender bebida alcoólica para indígenas. Aí eu chegava lá, barbudo, né, falava que não era indígena, aí comprava. Eu não sou indígena, não. Aí, né? Então eu acabava comprando. É, e outras, outras leis de tutela aí, né, no, que a gente vai ver é, nessa lei é, 6001. Vai ter é, juristas também, dando curso aqui né, para vocês. Então, eles vão se aprofundar mais é, em todas essa, é, essas leis. Né? O Giva tocou aí é, também, na, não sei se foi antes ou depois de gravar, não lembro agora, mas falando do, do IBGE e um texto do João Pacheco, né? como o tempo todo... É, indígena entra no senso e sai do senso. Né? O senso abaixa e aumenta. Por quê? Porque o Estado muda os critérios para reconhecer, né? para validar a identidade étnica das pessoas. Né? O tempo todo. Essa parte a gente dá um pouco de risada porque chega a ser cômico, né, meu? Cômico. Porque a pessoa, ela, a hoje indígena é teve épocas que indígena era o que falava a língua materna. Olha só, lá atrás o Pombal coloca uma lei proibindo de falar a língua materna, um monte de gente deixou de falar por essa imposição, né? e aí chega, se eu não me engano, na, acho que é o censo de 20, né? 1920, se eu não me engano, acho que era esse que indígena, acho que é 20, se não for 20 é na década aí próxima, né? É, que indígenas ele deixa, é, é, é indígena quem falasse a língua materna e a população ia, não ia ficar nem 1% da população indígena, sei lá, é isso né? é, é mais ou menos isso daí e aí recente, acho que foi o ano passado 2020, no começo de 2020 acho que 4 de janeiro de 2020, se eu não me engano, teve uma portaria, do, aliás, 4 de primeiro, acho que foi 1 de janeiro de 2020, é, teve uma portaria é, do, do presidente aí, Bolsonaro, mudando os critérios de identificação da pessoa indígena. Ele mudou. É, e que foi revogado aí pelo ministro Barroso, do S, S, é, é, Muda o critério re, para reduzir a população. Então, todos os critérios que o Estado brasileiro utiliza até hoje, tá? inclusive o que é válido aí... É, é, aliás, o que é válido, não, ele não é válido, porque é pelo Estatuto do Índio. Tá? O Estatuto do Índio ele não tem nenhum vigor. Existe porque não teve nenhum, nenhum decreto presidencial ou, ou uma votação no Congresso para revogar. Mas, por exemplo, é, a Convenção 169 derruba ali é, mais de 50% dos artigos do Estatuto do Índio, né, da Lei 6001. Né? É uma lei que é, que é um estatuto que deveria. É, deixar de existir, né? é, é só ter uma vontade política para revogar esse estatuto aí, que na, na real não serve nada para a gente. Né? Pelo contrário, ele, ele vem prejudicar né? quando ele, ele começa a, a limitar, né? começa a determinar e ingessar o que é, é ser indígena né? o critério do Estado reconhecer como indígena. E aí tem um calhamaço de, de legislação, eu acho que o Pedro vai vir e vai trabalhar muito bem isso, né? ele vai trabalhar em cima da da Convenção 169 da, da OIT, que é fundamental, né, é, eu trouxe aí hoje é, mais um, uma conversa mesmo para incentivar principalmente a pesquisa, né? pegar esse caminho aí do etnocídio, né, e que ajudar a entender um pouco né, qual, quais são os interesses do Estado brasileiro no, no etnocídio. A, a economia colonial. Tá? Economia colonial. É destruir o que tem. Né? O, que, é, o que tem e tirar né, é, do seu território. Inclusive, eles não estão tá, tão dando jeito para não precisar tirar mais do território. De, de mineração em terra indígena. Então é, Até então, não pode ter mineração em terra indígena. Então, o que que faz? Eu tiro o indígena da terra, ela deixa de ser indígena, eu posso minerar lá. Né? Não pode ter agronegócio em terra indígena. O que, que eu faço? Expulso os indígenas dali, dou tiro em metade, a outra metade é, vai correr, vai afastar, eu aumento a minha cerca para lá, eu levo o agronegócio para lá. né? Agora eles estão dando jeito para que não precise disso também. Né? Eu posso, vou poder cultivar, vou poder jogar veneno né, em cima das casas dos indígenas, eu vou poder cultivar a terra indígena, eu vou poder escavar, minerar e contaminar com metais pesados, como o mercúrio, por exemplo, as águas e as terras dos povos indígenas sem precisar expulsar os indígenas da é, é, Olha só, né? É, em 1850, até 1850 e passando até recente, né? Em, é, antes de 1850, mas em 1850 vem a, a política pública que permite a expulsão de indígenas. Né? Aliás, não, não permite diretamente na sua política pública, mas ela induz é, os fazendeiros, né? Os, latifundiários, para expulsar indígenas das, das terras. Né? E isso aconteceu. Tá? É, na época da ditadura militar, também foi um período que diversos povos indígenas é, foram expulsos das suas terras. Né? E a ditadura militar foi, bem dizer, ontem. Né? Eu nasci é, na ditadura militar, é, e acredito que boa parte aqui de vocês também nasceram, quem até nasceu até 85, 86, 85, né? Foi no período de ditadura militar, né? Então, é, é muito recente, até muito recente, indígenas eram expulsos das suas terras, né? E olha só, né? quando a gente não acompanha a história, né? E quando a gente não, não fica atento a esse filme, né? No dia 26, sábado, o tinha comentado aqui, né? a terra indígena da Laranjeira de Nanderu, aonde a gente produziu esse documentário que foi passado no início aqui, foi expulso é, do seu território, da sua terra. A aldeia foi expulsa pela polícia militar do estado do Mato Grosso do Sul, sem nenhuma ordem judicial. Pelo comando de alguém, ou pago por alguém, chegaram e expulsaram os indígenas de lá. Só que eles estão dando um jeito de fazer tudo isso, né? continuar com o etnocídio e também com o genocídio. O etnocídio e o genocídio eles estão juntos, tá? eles vêm acompanhados. Porque quem resiste ao, ao, ao etnocídio, eles trazem o genocídio. Tá? Então, é aquela coisa, se, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Né? Vai resistir ao etnocídio, vem o genocídio. É isso que está é, acontecendo no Mato Grosso do Sul assassinando os indígenas lá, porque há uma resistência daquelas pessoas. Né? As pessoas estão em resistência há muito tempo. Tá? É... Bem, é isso, eu vou parando aí. Tá? Falei bastante, então, uma hora e cinco minutos, o Diva falou que eu podia falar uma hora. Falei... Eu sempre faço isso, né, Diva? Faço um pouquinho. <risos> Mas é isso aí. Escutar um pouco vocês também. Bom, minha gente, é, o Sassá fez essa abertura, né? Na verdade, é isso. É, a gente é, tem que é, fazer um processo permanente né de estudar, de refletir a respeito de todos esses processos, né? É necessário né, a gente fazer uma grande revisão. Histórica, filosófica, epistemológica, enfim, é, aqui é, nesse canto do mundo, em pindorama, né? E essas questões, elas são fundamentais, elas vão né, nos dando base para que a gente possa ir refletindo sobre tudo isso né, que tem ocorrido. Né? Esses dois filmes que nós passamos como referência, né, o Índio do Brasil é, e e Guerras no Brasil, né, são dois filmes que têm complemento. né. Eu Acho que o Silvio Beck, para mim, a minha avaliação, é que esse filme do Silvio é um dos melhores filmes sobre os povos indígenas, porque ele traz as imagens e deixa que as imagens falem por si só né, o que aconteceu ao longo da história, né, é, do que se tem imagem. né, E aí a gente vai... Né, construindo é, esse mosaico, né? É um mosaico que a gente está tentando juntar as peças. É, então ele ajuda, a contribuir bastante, né, a trazer essa reflexão é, sobre que relação é essa, né, que se estabeleceu com os povos indígenas desde a invasão, né? A constituição dos grupos que se aproximam dos povos indígenas, né? as ciências que também se aproximam dos povos indígenas, né? que relação que é essa? Né? E o, o, o Guerra no Brasil vai trazendo elementos é, muito né? sobre esse processo todo de guerra permanente, né? de mais de 500 anos, contra os povos indígenas. Né? E traz elementos... Né? É muito interessante, porque no Brasil é a primeira vez que eu vi uma... Na verdade, eu, eu não, não vejo que foi uma revisão da demografia, mas a indicação que todos os dados né, sobre a demografia nesse território né, são dados que são muito, né, questionáveis, né, Muito questionáveis, né? Dizer que tinha 3 milhões ou 1 milhão e meio ou 6 milhões, né? É, só na só na, na só na na, na na Amazônia se tem notícia de que tinha 20 milhões, se tem notícia por pesquisa, né? Esse esse livro aí o Brasil antes de Cabral, apesar de não ser um livro com uma grande profundidade, mas registra né, uma pesquisa que tem sido feita na Amazônia. Né? Então, é importante que a gente é, vá é, pensando a respeito disso. Né? Mas, aqui nós já temos a Isadora. Isadora, pode... pode à vontade. Boa noite. Isadora, é Guajajara, né, Isadora? Isso, vocês é. me ouvem? Tranquilamente. Ok. É, boa noite, né? Boa noite a todos. Meu nome é Isadora, sou indígena citadina, de Guajajara. Estou aí em processo ainda de identificação, de pertencimento. Uhum. E até estou fazendo um curso com o de zenguete, aprendendo a língua materna, a única na minha família aí que está. É desenvolvendo e tentando resgatar um pouco as nossas raízes. E gostaria de te agradecer, Safa, pela fala né, hoje, foi muito esclarecedora, muito obrigada. E eu tenho uma pergunta referente à identificação, que talvez o senhor ou o Giva pode iniciar uma discussão, mas que eu acredito que ela não vai se esgotar é, facilmente. Eu defendi recentemente a minha dissertação e ela tinha como objeto de estudos indígenas citadinos, e me foi feita uma pergunta pela banca é, relacionada à identidade étnica, à identificação étnica de um indígena. Se seria, por exemplo, um direito coletivo ou um direito individual. E aí eu repasso essa pergunta para vocês, para ver como que vocês entendem isso. Porque aí, dependendo de como for, é, inclusive, talvez até seja um tema de um próximo doutorado, é, talvez, gente, nós indígenas, né, em contexto urbano, nós conseguiríamos aí reivindicar mais facilmente a nossa identidade étnica perante o Estado. Então, seria isso: seria um direito coletivo ou individual essa questão da identidade étnica do indígena em si, como um todo? Já pode responder, Gil? Ou tem mais perguntas. sei, só tem Isadora por enquanto. É, Isadora. É... Opa, tem... A Rebel, ela também pediu, acho que seria importante, né, Sassá? Pode... Dá para segurar, Sassá? Tá. Porque essa é uma questão relativamente... Que a gente não perde ela, né? É. dá para... Não esquece. Tá bom, a Rebel? Oi, boa noite. É, Obrigada pelas, pelas partilhas... E a minha pergunta se relaciona, eu vi que você é fundador do núcleo de estudos autônomos das racionalidades médicas dos povos originários tradicionais, certo? E eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu queria perguntar primeiro se é, nesses estudos das racionalidades médicas é, está incluso também a espiritualidade, porque o pouco que eu sei é que a espiritualidade para os povos originários está muito associada à medicina, né, ao tratamento de, de doenças. E eu queria te perguntar também, é, a gente discute muito o lado histórico e político da colonização e do capitalismo, mas... Eu nunca vi, por exemplo, uma discussão do lado é, espiritual dessas questões. E o um pouco das cosmologias, cosmologias que eu conheço são muito ricas em, em imagens, em seres, em compreensões de como as coisas se relacionam. É, por exemplo, Davi Copenal fala que o espírito do, do ouro, da, da mineração, é um espírito muito maligno, e eles não conseguem. O jeito que eles curam as doenças é fazendo a doença dançar quando eles cantam, né? As orações. E ele falou que esse espírito é um espírito muito maligno, que eles não conseguem é, fazer ele dançar, né? Então eu me pergunto se você conhece alguma, algumas visões que, porque eu acho que a colonização e o capitalismo são doenças. E eu queria te perguntar se é, você conhece em alguma cultura alguém que tenha tido visões dessas doenças, entendeu? Quando isso estava acontecendo, quando começou, isso começou lá atrás ou até mesmo hoje em dia, assim, se, se, eu, eu fico curiosa sobre é, se tem algumas imagens ou seres relacionados a, isso, a essas entidades do mal, eu diria. Essa é a minha pergunta. Rogiva, vou responder essas três perguntas, a gente abre? É, Isadora, é, tem um povo, tem um povo, imagina, que só tem uma pessoa daquele povo é o direito individual ou o direito coletivo e vai ser exercido por essa pessoa? É, um coletivo é mais de uma pessoa ou ela precisa ter um número mínimo para ser coletivo? Então existe alguma a, a, alguns questionamentos aí? É, muito provavelmente quando a, na elaboração da Convenção 69 pode ter é, pensado no coletivo, né? Porque é, é a defesa da, das minorias, né? De, de na, nas minorias não em número, né? Mas nas minorias enquanto, é, enquanto é, correlação de força, né? Os equilíbrios das forças aí é, com os poderosos, né? É, foi pensado é, no coletivo. Mas, a partir do momento né, que você né, se autodeclara guajajara, você está fazendo parte de um coletivo. Está fazendo parte dos guajajara. É, qualquer outro entendimento disso é má-fé. Qualquer outro entendimento, isso daí vai ser má-fé. Né? Então, a partir do momento, é, não é, é, mesmo se, né, mesmo ser. Ah, isso aqui resguarda o direito coletivo. Beleza. Né? Beleza. Enquanto eu não sou Tupinambá, né? eu não faço parte desse coletivo Tupinambá. A partir do momento que eu me autodeclaro Tupinambá, eu faço parte desse coletivo Tupinambá. Aí eu vou fazer parte. É, algumas pessoas falam, né? É, ah, mas... É, e como que vai pegar as... Como que dá? Como eu esqueci a palavra agora, as fraudes, né? As fraudes. O burlamento é, dessas regras. Como que, vai, como que a gente vai se livrar da fraude? É, quanto, quantos indígenas vocês viram ganhando prêmios do Estado brasileiro? O Estado brasileiro dá carro zero para indígena? O Estado brasileiro distribui apartamentos para indígena. O Estado brasileiro mata a indígena. Qual é o benefício da fraude? O Estado brasileiro mata indígena. Qual é o benefício da fraude? O Estado brasileiro pratica o racismo ambiental com o indígena. Qual é o benefício da fraude? O Estado brasileiro legitima o estupro de mulheres indígenas. Qual é o benefício da fraude? Então, é, a gente nunca deve, em nenhum momento, é, falando para, para é, as parentes, os parentes aqui, a gente nunca deve nos preocupar com as fraudes. Nesse caso, não. Né? Porque é isso que a pessoa está assumindo. Né? Ela está assumindo a ser, é, a, as mulheres né, serem estupadas, os homens serem também violentados, serem vítimas do racismo, né? ser alvo da bala, às vezes numa capital como São Paulo não Eu não sei se a pessoa morar nas periferias né separado pela polícia principalmente né, os homens né? as mulheres também sofrem isso mas muito mais os homens né, E a juventude nas periferias do Brasil mas esse é esse o benefício que tem em ser indígena né? então é a gente nenhum momento a gente pode assumir esse discurso que a fraude é, na, na, na, na, na, no, no exercício do direito da autodeclaração. Nenhum momento a gente pode, e, nem, e também não podemos aceitar que ninguém fale isso, nem os parentes e nem é, os não indígenas. Ninguém pode falar isso, a gente não deve aceitar em nenhum momento. Tá? Não há fraude. Ah, mas tem a cota na universidade. Por quê? A cota na universidade é... Ele vai sair da universidade com uma indústria registrada no nome dele? Ah, mas ele ganhou um curso de medicina. Ele vai sair com um hospital no nome dele? Não tem nenhum benefício. Vai continuar sendo escravo do colono capitalismo. Não importa qual o curso superior que a pessoa tenha nesse planeta, ela, ela é escrava do colono capitalismo. E aí não tem fraude. O prêmio é ser, é ser escravo? Não é sair médico com o dono de um hospital. sai é sair um médico e desempregado. Tá? É raro alguém sair empregado da universidade. Ah, mas tem a cota universitária. Tem a cota universitária, vai ser peão. Vai ser peão. Explorado pelo capital. Como qualquer um de nós aqui. Não importa qual seja a profissão. Todos nós que dependemos do nosso trabalho, somos explorados. Né? a não sei se tem algum burguês aí a gente não sabe às vezes empresários que é burguês e aí não vai ser explorado né? é explorador né quando é burguês é isso que é, é isso que a gente aprendeu e é isso que é né e assim é né não é só porque a gente aprendeu assim é né se a gente soubesse ou não é, se Marx e todos os outros seus seguidores ensinasse isso ou não assim é o burguês é explorador e pronto aí não é um de nós Burguês, explorador, pode ser um tupinambá É explorador, não vem colar na minha, não, tá uma botinada na bunda. Né? É explorador, é burguês. tá E aí não é a condição indígena dessa pessoa. Mais, tá? Então é isso, Isadora, quando a gente tem uma identidade, a gente tem que ter... A identidade étnica ela é muito importante, ela é fundamental para nós, porque ela constrói o eu. né E a partir daí, você começa a retomar suas outras identidades. Uma identidade fundamental que a gente tem que retomar é a identidade de classe, que ela deve vir junta, colada na identidade étnica. Ela deve ser colada. E aí, é, é Haribel, é esse mesmo nome? É Haribel, como se lê no sânscrito? Isso. <risos> é, Haribel, é, quando a gente fala toda, toda, tudo isso que eu tenho falado aqui, ela está ela tá toda dentro da espiritualidade. A gente fala da construção do eu, né a nossa essência, a nossa identidade étnica. Então, quando a gente fala de política, e não é só para nós, não, né os caboclinhos e Abia tá é para os povos no mundo todo. Tá? A gente tem que parar de pensar que só existe indígena. Eu sempre fico repetindo isso, porque é para a gente aprender mesmo, de fato, até eu, né? De vez em quando eu, eu acho também que indígena é só quem abiala. Tá? Então, existe indígena em todo o planeta. Né? Em todo o planeta. Então, todos esses povos no planeta inteiro, né, a sua racionalidade médica ela está vinculada com a sua espiritualidade. Né? Tudo. Qualquer racionalidade que você for estudar. Tá? Dos nórdicos, é, dos druidas, é, em toda a China as mais de 60, 90 etnias que lá existem, tá? no todo o arquipélago é, invadido é, pelo Estado japonês, né? em toda a Indonésia, na, na Ásia, aonde tá? existe povo ligado à terra, a sua racionalidade médica ela está extremamente ligada à sua espiritualidade. Às vezes, quando tem uma religião, a sua religião. Mas nem todos os povos desenvolveram religião uma religião, né, como a gente conhece hoje. É espiritualidade, porque é, vai para além do que do que a gente tem como conceito é, de religião. Né? Mas que também poderia chamar de religião, apesar que os povos é muito segmentados. Se né? você pegar o hinduísmo, com mais de 270 mil deuses lá, e não é um monte de não é um monte de religião, é são filosofias, né? Então é, para os outros povos daqui também é, vai se encaixar. A gente precisa compreender Por que a gente vai compreender é, o de lá, porque tem mais escrito, tem mais texto, a gente vai ter mais história contada do de lá e aí a gente vai refletir é, o daqui, né? Então é, esses estudos que a gente faz eles são juntos, tá? a gente faz é, o tempo todo é, com rituais. Né? O estudo das medicinas é, dos povos tradicionais, em nenhuma parte do mundo, a gente consegue estudar essas racionalidades sem conhecer a sua filosofia, né? sem conhecer a sua cosmovisão, sem conhecer a sua religião, como que ela se religa, né? ou não também, né? porque religar é o que foi separado, né? Alguns povos nunca foram separados né? Como ela como que é essa relação Com esse plano espiritual né? Ou se há uma diferença né, Dessas dimensões é, espirituais né? é, E aí sim A, a gente não separa né? é, Para tudo Há uma razão espiritual de ser né? Para tudo para esse momento aqui, para essa pergunta que você fez, para tudo vai ter, para política também, né? para política também. Mas aí é, são coisas para a gente é, fazer estudo dentro da espiritualidade mesmo, né? não, não separado. Tudo está in, in, interligado, né? não existe nada separado, né? entre é, nem no céu, a terra e o inferno é tudo um espaço só assim como o passado, presente e futuro acontece tudo no mesmo tempo. E a ciência já está provando isso. Né? O, o, a, a turma aí da física quântica, né? É, mesmo sem com muita crítica da física clássica, é, vem avançando bastante nisso e provando isso. Tá? Não tem nada, não existe nenhum fenômeno é, que esteja isolado, esteja separado. Tá? A gente está aqui, é, estamos em um retorno, né? ao retorno, estamos aqui de volta, estamos nos reencontrando, muitos de nós estamos nos reencontrando, muitos de nós estamos em pele diferente do que sempre fomos, né? muitos de nós. Então, é, às vezes, do lado de lá, né, na trincheira do inimigo, é, tem um irmão seu de outra época. Então, é, é muito importante a gente pensar nisso o tempo todo, mesmo quando eu estou combatendo o inimigo, eu tenho que pensar nisso. Quem é esse inimigo? Ou quem foi esse inimigo quando eu estava em outra época? Né? O que, que ele foi meu? Qual era a relação que eu tive com ele? A gente tem que pensar isso o tempo todo, que está tudo interligado. Tá? Eu acho que eu respondi, né? Sim, muito obrigada. Isadora, respondi as duas também? Respondeu sim, muito obrigada. Mas não, uma só. E valeu por duas. É meio complicado sair dessa pergunta. Mas a gente não corre dela, que foi muito boa, eu gostei bastante. É, Bel, o Jean, que é se eu não me engano, a quarta terceira aula, né, ele tem é, feito uma, uma, um entrelaçamento entre as reflexões que o, o Copenhague traz, né, é, e tem sido bastante interessante também. Né? É, que eu acho, que, acho que a gente vai ter que fazer Tem um, tem um, um Módulo No próximo ciclo no, no Outro ciclo que deve ser em agosto Que vai discutir Religião e religiosidade A gente estava é, Inclusive discutindo isso eu, Sassá, né? A gente precisa é, é, Trazer referências Que tragam uma Possibilidade também para é, a gente fazer uma boa reflexão sobre essa questão. Né? Tem uma professora da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de, de Ciências da Religião, que vai estar, e a gente está tá construindo ainda o módulo. Está né? começando hoje, né? a gente precisa respirar um pouco. Aí, Legal. Mas, mas só só vai voltar nesse módulo para discutir religião. Legal. Obrigada, muito obrigada. Silvia, oi, tudo bem? Sassá, eu não, não escutei toda essa explanação, mas vou ver depois na, na gravação. Minha pergunta é: eu sou da Litirinha Moira Muiramome. É, e a gente tem feito um, um trabalho de decolonização aqui no, na minha cidade. E aí, é, duas situações. A primeira, um parente indígena tentou entrar, ele estava pintado de jenipapo, tentou entrar na agência bancária e foi proibido, porque ele estava com grafismo corporal. E a gente está tentando fazer um trabalho no Museu da Cidade, aqui, minha cidade é Santo André. E a alegação da gerente do museu é que a história da cidade é a partir da industrialização, que não há documentos que provem a história indígena na cidade. É, e eu tô aqui, é, a gente, minha avó é indígena daqui da cidade, a gente está aqui no miolo onde... É, os invasores entraram, o Tibiriçá recebeu, é, Piqueirobi, onde houve é, muitos conflitos. Então, assim, como ela pode me dizer que não há é, documentos históricos que provem a presença indígena na cidade? Pergunta: Existem dispositivos legais que obriguem tanto esta essa condição violenta, né, da segurança, de cercear o acesso do, do corpo indígena na, nos locais urbanos, bem como é, obrigue o, o, o Estado, no caso a municipalidade, a rever essa história e fazer constar a história indígena na cidade. Naoete. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu dá para me ouvir dá sim tá bem tá bom oi gente é, é sempre muito bom ver o Sassá. né é, eu fiquei eu tenho uma dúvida assim de um de um tempo já que é, e, e o Sassá ele trombou com isso hoje né e muitas vezes na nossa fala é, a questão de ah tem indígenas no mundo todo né mas a gente não tem essa muito esse. Não sei se a palavra é exata esse costume né, de, de nomear assim, né, esses povos. Eu estava pescando principalmente visões é, de povos africanos. né e, e assim, eu fiquei me perguntando porque é difícil a gente se esbarrar com as pessoas falando é, nomeando esses povos como indígenas. E isso eu fiquei é, refletindo quando eu fui pesquisar sobre povos indígenas da Austrália, que no meio tipo, antropológico tal, né sociológico convencionou de chamar de aborígene, né? Não usar a palavra indígena. Era mais uma dúvida nesse sentido, assim. Não sei se daria para responder, se deu para entender direito. Porque que tem essa? Porque que foi feita nessa né, divisão, essa, essa, certa? Não sei. Várias separações me parecem assim, né? É, e uma outra dúvida que eu tenho que é, essa é meio confusa, essa daqui que eu tenho é mais confusa ainda, que é pensando é, muito hoje que as lutas que... É, uma parte, né? Das lutas que têm sido tocadas recentemente, me parece, assim, conversando com outras pessoas também, com o próprio Diva, se o Giva quiser falar também, é, dessa parte muito é, midiática, é, que, assim, como é que eu posso explicar? Meio que assim, vai para um lado não de um identitarismo, que eu diria... É, de emancipação e libertário, mas para um lado mais neoliberal. Eu queria saber o que vocês acham disso, como que isso, é, como que isso se dá hoje, o que a gente pode fazer nisso tudo, porque o que eu acabo percebendo é que, ao invés de, em alguns grupos, é claro, em algumas discussões, é, vir pautar a questão da identidade, que eu acho fundamental, mas, em vez de construir pontes, me parece que constroem mais... É, mais distâncias entre as discussões, entre as lutas. Então, ao invés de eu ver, de eu perceber assim, que elas estão se somando, se articulando, é, eu não vejo exatamente é, essas lutas se articulando tanto, mais uma certa briga, assim, né? Então, enfim, se for possível falar sobre isso, eu agradeço. Giva, eu vou responder porque todo mundo faz duas perguntas sim, sim, sim. <risos> é, bom a, a Silvia dá para eu responder é, já dialogando com essa pergunta que a Caori trouxe agora né falando da, da identidade é, a gente tem sempre que pensar Silvia qual é, é qual é o nosso momento tá? então a gente faz luta o tempo todo fazendo análise é o tempo todo analisando o tempo todo né nós militantes devemos ser mais analistas de que permanentemente militante ou a análise deve ela deve ser uma uma ferramenta né para o militante a gente precisa perceber onde a gente está o tempo todo a gente tem que olhar para um lado a gente tem que olhar para o um lado e saber da correlação de força é, nada surge do nada. Tá? então Tudo precisa ter uma história. Né? Tudo precisa ter história. Tudo. A gente tem a nossa história. Né? A gente consegue contar a nossa história. Eu nasci da minha mãe, que nasceu da minha avó, que nasceu da minha bisavó. Né? Tudo precisa de uma história. Então, é, isso deve ser construído no território. Isso deve ser construído no território. É, há né, dois, do, duas ferramentas, uma é a lei de racismo, né, pode ser usado, aí ele impediu por quê? Né? Porque o parente estava é, evidenciando né, a, a evidência é, de pertencimento né, e uma outra coisa é isso, né, é... a gente tem que olhar muito para o lado, a gente tem que perceber né? que as coisas, elas, elas, elas não conseguem, a gente não consegue é, fazer nada é, sem uma história, ela não consegue, né, o Giva no começo estava falando aqui, eu venho acompanhando, né, o Giva, é, ele, ele organizou esse curso só, e faz tempo que ele está trabalhando nele. Faz tempo que ele está trabalhando nele. Pelo menos que eu sei, tem uns 20 anos que ele está trabalhando nele. Tá? É muito tempo. Porque ele conseguiu organizar isso em dois, três meses, por conta do acúmulo que ele tem na, de, de militância. Né? Ele conheceu, conseguiu reunir um dos maiores, dos melhores times para tratar dessas questões no Brasil. Né? Mas ele não conseguiu da noite para o dia. Ele não conseguiu fazer isso porque ele chegou há dois meses atrás, eu, ô, Sassá, vou fazer um curso, o que é que você acha? Ele falou, Sassá, estou pensando em um curso, você acha que é importante? Eu falei, é importante. Né? Aí, passam uns dias e ele já estava com a minuta do curso pronto, acho que foi uns três dias ele me mandou, a ah, lê aí, o que, é que você acha? Né? Talvez mudou pouca coisa do que ele tinha me mandado é, no terceiro dia no um quarto dia ele já estava com quase todo mundo, depois ele foi pegando algumas pessoas mais para ir é, preenchendo e para montar os módulos para não ficar aquelas coisas esquizofrênicas que a gente vê por aí também, né para seguir uma ordem, uma linha de raciocínio, né para a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento disso. Então, é, nada a gente consegue da noite para o dia, precisa acúmulo né? E aí, a gente precisa também, é, é o que a gente chama é, nós militantes né, chamamos de responsabilidade militante e aí a gente e a responsabilidade militante ela confunde também Silvia com a responsabilidade da liderança né? eu não posso em nenhum momento colocar em risco as pessoas que estão comigo eu não posso e também não posso arriscar a minha vida ao extremo raras vezes as pessoas me viram pintado por aí. E eu me pinto. Olha só. Raras vezes me viram pintado por aí. E eu me pinto. Ah, não, vou, não vou te dizer, não, eu não me pinto nunca. Eu me pinto. Raras vezes as pessoas me vê de cocar por aí. Eu uso cocar Mas raras vezes irão me ver por aí. Porque o acúmulo que eu tenho, eu reconheço. Que a gente vive num país racista. Eu reconheço que a gente vive num país de extrema violência. A gente vive num país que está em guerra permanente. Em guerra permanente. E do outro lado estamos nós, os empobrecidos. Do outro lado estamos nós, os empobrecidos. É guerra permanente. Existem dois lados. No mundo todo, existem dois lados. No mundo todo tem os dois lados. Tem aquele que decide a guerra, tem aquele que é pago, explorado, para soltar a bomba, e tem aqueles que morrem, sem pegar em arma nenhuma. Né? Os que decidem a guerra estão tá de um lado. Os que são pagos para soltar a bomba, e os que morrem sem pegar em armas estão do mesmo lado assim. do mesmo lado então isso a gente tem que perceber o tempo todo né? de que lado que está a pessoa que impediu é, de entrar no banco né? qual foi a construção que foi feita no território para que dialogasse com essa pessoa a gente precisa de história e as coisas não acontecem assim mas a pessoa ela cometeu um racismo e a outra, a outra coisa que a gente pode utilizar, e deve utilizar, e temos que utilizar, e eu utilizo o tempo todo, é uma lei que não serve para nada. É uma porcaria, uma, sabe aquelas coisas, merda que a gente tem aí, né, que não serve para nada? Que é, é, de, às vezes a merda ainda serve né para adubo, tem merda que serve para adubo, se não tiver muito verme, ela vai servir mas a, a 11.645 ela não serve para muita coisa, mas serve para a gente fazer, para a gente ter um motivo para fazer essa discussão junto às escolas, né? a gente ter a presença, a presença e aí já vou entrar